segmento né, no nosso painel sobre empatia. Eu quero chamar a Fátima para trazer as suas contribuições. Fátima, te vejo. Oi. Oi. Olá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui conosco. Eu sei que tu vai trazer para gente um pouco sobre o tema da empatia. né Isso. Então... Uh, Quero te agradecer pelo ter aceitado o nosso convite. E agora eu te deixo aqui para trazer as tuas palavras. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar falando para vocês. Eu tenho uma trajetória que eu sempre senti muito... Uh, sempre fui um pouco de superação para a gente estar no mercado de trabalho. Acredito que essa oportunidade para mim do liderança feminina foi transformadora. E... E eu sempre inspirei e inspiro muito as minhas colegas, as pessoas que estão ao meu redor a procurarem, terem, se superarem. Nós podemos, a gente pode estar onde nós quisermos. E isso é, é nosso, nós temos que procurar. Independente se você quer, se a tua vida é ser uma dona de casa, se você gosta disso e está tudo bem, perfeito, excelente. Agora, se você quer entre ser ter uma família, ter um trabalho, ser reconhecida, você tem que batalhar muito e hoje em dia não é fácil. Como a já falou, nós temos muitos pontos a, a procurar, a gente tem que enfrentar muitos desafios, mas dentro do liderança que, que nós tivemos o curso, teve várias coisas que me trouxeram ao percurso que eu tive. Então, assim, hoje eu vejo que nós conseguimos um espaço muito grande eu estou muito feliz, porque, Porque a liderança, nós aprendemos todo dia com outras pessoas, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, uh, a gente aprende coisas que a gente não vai querer fazer, aprende coisas que a gente vai ter como exemplo e que a gente vai pr procurar utilizar no nosso espaço. Uh, a liderança, ela é um desafio que é construído diariamente, porque um líder, ele trabalha com vários perfis. E às vezes você não consegue uh, saber como que aquela pessoa, o que motiva ela. Porque muitos uh, colegas ou indivíduos que estão numa equipe, eles tentam... Ah, o que me motiva? Muitas pessoas nem sabem. Talvez elas estão ali só pelo, pelo trabalho, para chegar no final do mês, ter a remuneração. E você tem que trabalhar com esse tipo de funcionário também. E isso na liderança é, muito, é, é complicado para você trabalhar. E eu vejo que nesse período de pandemia que nós tivemos, numa transformação tecnológica muito acelerada que nós estamos, uh, isso veio muito à tona. Hoje dá para perceber quem está com você numa equipe e quem não está. E você, que, e você tem que fazer esse elo. Então, liderança, eu acredito e tenho como um conceito que não é só do líder. Liderança é de toda a equipe. Então, um líder, ele trabalha com as ferramentas que ele tem, mas ele tem que trabalhar com as condições que as outras pessoas também o deixam trabalhar. Como, por exemplo, a empatia. A empatia é nos colocarmos no lugar do outro, mas também deixar que o outro se coloque no nosso lugar, porque nós também temos nossas fraquezas, nós também temos nossos pontos que nós temos que aprimorar, nós temos que estar abertos a ouvirmos o outro, que empatia e tanto a compaixão é saber ouvir o outro, deixar ele falar, deixar ele uh, com a nossa escuta ativa, ele encontrar as respostas deles, encontrar o que ele precisa, o que ele está procurando. Então, assim hoje eu vejo muito no ambiente de trabalho as pessoas, muitos reclamam porque as condições não estão boas, porque isso ou aquilo... Isso tem que ser uma atitude nossa de mudarmos. A gente tem que procurar. E eu tenho certeza que eu já tive em vários pontos, por exemplo, assim, ah, as coisas não andam e tal e tal. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no potencial da gente, o líder tem que acreditar na equipe dele. Então, empatia, eu acredito que tem que ser de ambos os lados dentro de uma equipe, de uma liderança. Então, um grupo, ele é formado por vários indivíduos e perfis. E hoje, nesse contexto da diversidade que nós estamos, ele é muito complexo. Para você liderar, antigamente era... Hoje eu até estava conversando com o meu chefe. Antigamente as coisas eram impostas. Hoje não. Hoje todos têm um poder de fala. Nós estamos com as redes sociais. Tudo que nós quisermos falar e expor, nós podemos. Mas nós temos que ter consciência, que a gente é responsável por tudo que nós fazemos. Então, assim, uh, liderar é muito desafiador hoje em dia e acredito que um dos pontos que hoje com toda essa pandemia que está sendo muito visto nas lideranças é a empatia junto com a compaixão. Hoje nós temos que perceber a falha, o, os aprimoramentos dos nossos, das pessoas que estão ao nosso redor e trabalhar isso. A gente tem que dar um incentivo, a gente tem que motivar, mas a gente tem que dar os caminhos também. Como líderes, nós somos sucessores, formadores de talentos, nós temos que formar pessoas que estejam preparadas para o mercado, porque fazendo isso, nós estamos nos treinando, a gente está desenvolvendo nossas habilidades. Porque o que, que eu vejo? Quanto mais você instiga a sua equipe, quanto mais você joga conhecimento para eles, mais a gente acaba se desenvolvendo. Nós acabamos nos desenvolvendo. Hoje, pode ser que, vo que você não tenha uma equipe, eu também não tenho uma equipe, mas eu sei que por onde eu passar, eu quero deixar um rastro dizendo assim, não, a Fátima fez diferença na minha vida, a Fátima me motivou. Então, liderança não quer dizer só você estar numa posição de liderança. Líder é você estar no teu dia a dia, fazendo diferença para as pessoas, dando caminho para elas, dando importância para elas. Isso eu acho fundamental. E uh, gostaria também de falar que com toda essa pandemia, com toda essa situação que nós estamos vivendo, uma pandemia, uma situação econômica que não está legal, muitas pessoas usam-se isso de muletas e acabam se escondendo atrás desses problemas com desculpas. E não é por aí, não é por aí porque as co a, as coisas elas aparecem, A gente todos conseguem enxergar quando é uma desculpa ou não. Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que procurar o melhor. Se você não quer, está bom assim, ótimo. Mas nós precisamos cada vez mais sermos pessoas que orientem, motivem as pessoas e a gente tem que distribuir nosso conhecimento. O que a gente sente, o que nós temos coragem e o que a gente acredita que é certo dentro dos valores éticos, dentro da, da segurança uh, nós temos que repassar para as pessoas, eu acho que é isso que está valendo muito hoje em dia. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é do Mário Sérgio Cortella, que é uma frase que eu acho muito importante nos dias atuais. Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, assim, mergulhe nas coisas que você esteja fazendo, por mais simples que você acho que seja, dê o teu melhor. Uh, você, uh, nós somos responsáveis pela nossa família, pela condução dos nossos filhos, que eu acredito que assim, a maior liderança que nós temos, a maior, uh, o maior uh, sentido da compaixão é a gente educar nossos filhos, formar eles como pessoas do bem, que eles tenham um direcionamento, uh, que eles nos admirem, né? Eu acho que isso é a, é a parte mais fantástica, é o reconhecimento maior que nós temos como, como mães, como filhas e como profissionais. E também, com certeza, o nosso lado profissional, que tem que estar tá muito bem direcionado eu acredito que é isso que eu gostaria de deixar, tá? Essa mensagem não tenho um poder de liderança grande, mas, assim, gosto muito disso e acredito muito no poder nosso, nosso poder feminino, tá? Que a gente leva vários pratinhos no nosso dia a dia, né? A gente tem que conciliar várias coisas e, assim, sou muito feliz e muito grata pela oportunidade. A gente que agradece pelas tuas palavras, pela tua sensibilidade, e pela tua parceria conosco, né, de, enfim, de aceitar o desafio e de, de estar aqui, né, de estar presente e de colocar as tuas percepções. Muito obrigada mesmo, Fátima. Obrigada a vocês.